Boa tarde, gostaria de agradecer a todos e todas pela presença aqui hoje, nesse nosso primeiro encontro, de muitos que visam tratar de assuntos afetos à lei geral de proteção de dados. Me chamo Mauro Sobrinho, estou diretor do Departamento de Governança de Dados e Informações da Secretaria de Governo Digital. Em agosto de 2020, finalizamos um diagnóstico de maturidade para adequação à LGPD, que demonstrou que todos os órgãos do CISP estão no nível inicial dessa jornada de conformidade. Esse diagnóstico também evidenciou uma série de gaps, que vão desde o desconhecimento acerca do guia geral de boas práticas, passam pelas poucas indicações do encarregado, e vão até a necessidade de se revisitar alguns marcos importantes do Aravante tratados como marcos de conformidade. São esses marcos que ensejaram a elaboração de guias mais operacionais, que traduzem sugestões, repito, sugestões de métodos para implementá-los. Todos foram feitos pela equipe de segurança da Secretaria de Governo Digital, com muito carinho e empatia para ajudar os órgãos nessa jornada. Hoje, damos os primeiros passos com o um programa de governança e privacidade. Em 15 dias, seguiremos com o inventário do tratamento de dados pessoais. Em sequência, com a elaboração de termos de uso e política de privacidade, e, assim, uma série de outros encontros temáticos online até o início de 2021. Além desse ano, faremos um novo diagnóstico, com a expectativa de evoluirmos para o um nível básico e, próximo ao Carnaval de 2021, um último diagnóstico, com o compromisso de alcançarmos o um nível intermediário de maturidade. Claro que cada órgão terá seu conjunto de especificidades, de uso e adequações dos métodos, de evolução do nível de maturidade, mas que fique claro que é, precisa, é preciso que troquemos experiências e conhecimentos para que possamos galgar um novo patamar de segurança e privacidade, compatível com a exigência de proteção de dados de um conjunto cada vez maior de serviços públicos entregues de maneira digital. Aproveitem esse e os outros encontros online, façam perguntas, que serão consolidadas, respondidas e publicadas no mesmo portal que contém os guias operacionais, e cu cujo link foi enviado junto com o um convite para todos vocês. Nesse portal, teremos ainda publicados cada um dos slides das apresentações e os seus respectivos, respectivos vídeos gravados. Sem mais demora, apresento a Lourisa, coordenadora de segurança da SGD, que vai versar sobre o tema de hoje, esse programa de privacidade. A todos uma ótima experiência, vamos que vamos. É, boa tarde a todos, posso começar? Posso? Boa tarde. Iniciamos aqui então o ciclo de oficinas dirigidas relacionadas à LGPD, sendo a primeira delas a oficina dirigida sobre o programa de governança em privacidade, com duração aproximada de duas horas. Meu nome é Loriza, sou ATI, trabalho desde 2013 na Coordenação Geral de Segurança da Informação, a CGC, do Departamento de Governança de Dados, da Secretaria de Governo Digital. Sabemos que a LGPD traz consigo vários desafios e estamos aqui hoje para ajudar a desvendar a sua implementação. E a ajuda de vocês também é bem-vinda. Vamos lá. Bom, o objetivo da oficina é apresentar os principais pontos da Lei Geral de Proteção de Dados, fornecendo subsídios para a criação de um programa institucional de privacidade, baseado nas orientações do Guia de Programa de Governança em Privacidade, elaborado pela SGD do Ministério da Economia. Então, vamos começar na nossa conversa aqui hoje explicando um pouco sobre as oficinas dirigidas à LGPD, o que são e o cronograma proposto. Depois, vamos para uma apresentação do programa de governança em privacidade, o que é e sua composição. E vamos também detalhar os tópicos, os marcos propostos em cada uma das três etapas do programa. Lembrando sempre que não há aqui o propósito de se apresentar uma metodologia única e enrijecida de implementação da LGPD, ou de abranger e esgotar todos os aspectos da lei, até porque algumas diretrizes de proteção de dados da LGPD precisam ser detalhadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Então, sobre ela, sobre a LGPD, que é a lei 13709/18. Ela foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Ela apresenta o tratamento de dados pessoais em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, e engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais. A sanção e publicação foi em 2018, o que colocou o Brasil em harmonia com uma tendência mundial, proteger as informações pessoais dos titulares e garantir seus direitos. Ela é baseada na General Data Protection Regulation, a GDPR, que está em vigência na União Europeia desde maio... 18. Então, em todo esse contexto, a administração pública é custodiante dos dados do cidadão, ou seja, ela fornece a privacidade necessária ao realizar o tratamento dos dados pessoais. A vigência da LGPD é recente, iniciou em 18 de setembro agora, com a sanção presidencial da Lei 14.058 referente à medida provisória 959, sendo que as multas e sanções administrativas poderão ser aplicadas somente a partir de agosto de 2021. Um dos destaques que a lei traz é a ANPD, é, como eu já mencionei, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que teve sua estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança aprovado pelo Decreto 10.474, recente também, de 26 de agosto de 2020. E o encarregado, que é outro destaque da lei e que também terá um destaque aqui nessa oficina, e que até provocou o estudo de uma proposta de instrução normativa que dispõe sobre a designação do encarregado pelo tratamento dos dados pessoais nos órgãos do SISM para um pouco a LGPD, é, vamos para os princípios que ela traz, que são apresentados no artigo 6º. É, o princípio da finalidade indica que a realização do tratamento de dados pessoais deve ter propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. O tratamento posterior somente será possível se for compatível com esses propósitos e finalidades. No caso do setor público, a finalidade relaciona-se com a execução de políticas públicas, devidamente estabelecidas em leis e com o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. O consentimento, quando exigido pelos órgãos públicos, será medida excepcional com finalidades determinadas e comunicadas claramente ao titular do dado. O princípio da adequação, segundo o princípio, está associado à compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, conforme o contexto do tratamento. O princípio da necessidade indica que o tratamento deve ser limitado ao mínimo necessário, para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. O princípio do livre acesso garante aos titulares consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. O princípio da qualidade dos dados garante aos titulares exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. O princípio da transparência garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento. O princípio da segurança aborda a utilização de medidas técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas. O princípio da prevenção traz a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos. O princípio da não discriminação abrange a impossibilidade de realização do tratamento. E por último, o princípio da responsabilização e prestação de contas apresenta a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Além dos princípios, a LGPD também destaca alguns atores na proteção dos dados. No papel central, por sua importância, o titular, qualquer pessoa natural, protegida pelo princípio da autodeterminação informativa, que é a ideia de que o indivíduo titular de dados pessoais deve ter controle, ou ao menos plena transparência, sobre a destinação dada às suas informações pessoais. Já o controlador é definido pela lei como a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Na administração pública, o controlador é a pessoa jurídica do órgão ou entidade pública sujeita à lei, representada pela autoridade responsável por adotar as decisões acerca do tratamento de tais dados. O operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Aí incluído tanto agentes públicos no sentido amplo, como pessoas jurídicas diversas daquela representada pelo controlador, que exercem atividade de tratamento no âmbito de contrato ou instrumento congênere. Para a IGPD tratamento dos dados pessoais pode ser realizado por dois agentes de tratamento, o controlador e o operador. É, voltando agora, o encarregado é uma pessoa natural que faz a intermediação entre o titular e os agentes de tratamento, mas também entre esses agentes e a NPD. E a NPD, como já foi mencionado, tem a missão de regular o setor de tratamento de dados pessoais. Agora, estamos aguardando as nomeações da NPD, né? Porque sua estrutura já foi aprovada. Então, depois desse parênteses, né? Sobre a LGPD, voltamos a falar das oficinas que iniciam hoje. Elas fazem parte do projeto de adequação à LGPD, da SGD, que foi desenvolvido para atender ao objetivo 10 da EGD, que é a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no governo, e também a iniciativa 10.1, que é estabelecer método de adequação e conformidade dos órgãos com os requisitos da LGPD até 2020. Então, o objetivo do projeto de adequação à LGPD, proposto aqui pela SGD é de definir e implementar estratégia para atuar preventivamente nas frentes de segurança da informação e privacidade de, de dados, com o intuito de fomentar a cultura de proteção de dados, implementando ações que visam avançar no processo de adequação à LGPD, minimizando assim os riscos. Então, o projeto de adequação à LGPD possui as iniciativas aqui listadas, alinhadas com a EGD. O Guia de Boas Práticas LGPD, elaborado pelo Comitê Central de Governança de Dados, foi publicado em abril de 2020 e está disponibilizado no portal Gov.br, com uma nova revisão prestes a ser divulgada. O curso de proteção de dados, elaborado pela CGCIM da SGD, disponibilizado em março na Escola de Governo da Enap. Como um dos cursos do Programa de Transformação Digital, já teve mais de 3 mil alunos que o concluíram com 80% de avaliações positivas. Os encontros de capacitação LGPD que iniciam hoje, agora, após o diagnóstico de maturidade, que como o Mauro já comentou, foi um questionário de nivelamento que lançamos é, para verificar o nível de adequação LGPD. LGPD. É, cada um desses encontros tem o um foco em um marco de conformidade com a LGPD e a nossa meta é elevar 80% dos órgãos do CISP ao nível intermediário. A implementação do eixo 4 da transformação digital é uma abordagem direta com os órgãos para elaborar, entregar e acompanhar os marcos de conformidade com a LGPD. A monitoração de riscos, que inclui uma avaliação e monitoração dos riscos dos sistemas classificados como sistemas críticos, sistemas de emissão crítica. E a última iniciativa prevista, os padrões de segurança, que é a definição de requisitos mínimos de segurança para implementação em canais digitais. Aqui nessa mandala, temos os marcos de conformidade com a LGPD. Iniciando com o diagnóstico inicial, já realizado, passando pelos oito encontros online que iniciamos hoje, ou seja, o programa de privacidade, o inventário de tratamento de dados, o termo de uso e política de privacidade, os riscos de segurança e privacidade, a adequação de contratos, o relatório de impacto de proteção de dados, as respostas a incidentes e a publicação no BoPE. Após os oito encontros online, eh, propomos nova realização do diagnóstico, agora com a expectativa de melhoria do índice de maturidade. O que está construindo o projeto de adequação LGPD, né? Esses encontros online que a gente está fazendo, também. Bom, o primeiro foi o diagnóstico. O próximo é o programa de privacidade que é o foco deste nosso primeiro encontro que está associado a todos os princípios da LGPD A ideia do programa é apre apresentar os principais pontos da LGPD, fazendo a correlação com todos os pontos do projeto de adequação e assim fornecendo subsídios para a criação de um programa institucional de privacidade O terceiro marco o nosso segundo encontro online a ser realizado daqui a 15 dias é o inventário de dados pessoais. O objetivo é realizar um inventário de todas as operações de tratamento de dados pessoais e suas avaliações sobre a ótica dos princípios da LGPD. É, nesse caso, no inventário, os princípios associados são de finalidade, necessidade e adequação. No caso do programa, são todos os princípios. E o diagnóstico é a transparência. O quarto marco do projeto de adequação LGPD é o termo de uso, e será nosso terceiro encontro online, orientando tanto a elaboração de termos de uso, quanto de políticas de privacidade vinculados à utilização de serviços públicos por meio de aplicações, sítios, sistemas ou aplicativos para dispositivos móveis. Os princípios da LGPD associados a esse marco são de livre acesso, transparência e prestação de contas. A avaliação de riscos é o quinto marco do projeto, nosso quarto encontro online, e a ideia é ajudar e orientar na identificação e mensuração de riscos de segurança e privacidade, mitigando-os com a utilização dos controles mais indicados e os princípios atendidos por esse marco são de segurança e prevenção. O sexto marco do projeto é o de adequação de contratos, que tem como objetivo orientar a adequação do processo de contratação para contemplar os requisitos mais importantes de segurança e privacidade dos dados. E os princípios atendidos são de transparência, segurança e prevenção. Ou seja, o relatório de impacto de proteção de dados Será nossa sexta oficina dirigida e ajudará os órgãos a entender como elaborar o Pro Documento de Comunicação e Transparência, o RIPT, que orienta a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos e também as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação. Os princípios associados são de finalidade, necessidade, adequação adequação. Segurança, prevenção e transparência. A sétima oficina dirigida, penúltima, é o de respostas a incidentes que procura implementar um plano de resposta a incidentes de segurança para conter ou minimizar prejuízos, realizando ainda as devidas comunicações ao titular dos dados e à NPD. Os princípios associados são de segurança, transparência e prestação de contas. E, por fim, o nono marco e a última oficina dirigida, o GOVBR, cuja ideia é tornar transparente o tratamento dos dados pessoais utilizados nos serviços públicos no portal. Aqui, os princípios associados são de livre acesso, transparência e prestação de contas. Bom, agora que vocês já têm uma ideia de todos os marcos do projeto LGPD, a gente apresenta aqui o cronograma das oficinas dirigidas, começando hoje com esse, com esse encontro sobre programa de privacidade. Então, na primeira semana de outubro, teremos dois encontros. Hoje, duas turmas sobre o programa de privacidade, hoje e quinta, no período da tarde. A ideia é oferecer ao maior número possível de interessados uma oportunidade de assistir às oficinas e esclarecer dúvidas. Vamos divulgar todo o material no portal, Gov.br, e vamos fazer um FAQ com as perguntas realizadas. Como... É, vamos é, juntar, na verdade, vamos juntar todas as respostas, as perguntas e respostas nesse FAQ, porque talvez não consigamos responder todas as perguntas hoje. Então, continuando, daqui a 15 dias, na terceira semana de outubro, teremos a oficina dirigida do próximo marco, o inventário de dados, com dois encontros também, um na terça, dia 20, e outro na quinta, dia 22. E assim vamos seguindo até a finalização da última oficina dirigida, a publicação do GovBR, na quarta semana de janeiro de 2021. Bom, após a introdução, vamos agora falar realmente sobre o Programa de Governança em Privacidade. A LGPD, é, no artigo 50, parágrafo 2, inciso 1. Apresenta que, na aplicação dos princípios de segurança e prevenção, o controlador, conforme a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados, a probabilidade e a gravidade dos danos, poderá implementar um programa de governança e privacidade que, no mínimo, demonstre comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas, que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais, que seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, que seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, que estabeleça políticas e salvaguardas adequadas, que tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente, que esteja integrado à sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos, que conte com planos de resposta a incidentes e remediação e que seja atualizado constantemente, com base em informações obtidas, a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Então, o Programa de Governança de Privacidade aqui proposto consiste na captura e consolidação dos requisitos de privacidade e segurança, com o intuito de ditar e influenciar como os dados pessoais são manuseados no seu ciclo de vida como um todo. Como já foi ressaltado anteriormente, não vamos apresentar uma metodologia ou abranger e esgotar todos os aspectos de um programa de governança. Até porque algumas diretrizes de proteção de dados da LGPD necessitam de detalhamento, que serão editados pela NPD. Então, essa proposta de PGP, que é a sigla né, do Programa de Governança e Privacidade, será atualizada, aperfeiçoada e ampliada permanentemente. Continuando a detalhar o PGP, baseado no ciclo PDCA, bem como nas normas 27001, 27701 e 27005, propomos aqui uma estruturação do PGP em três etapas. A primeira, Iniciação e Planejamento, que é a compreensão de quais são as primeiras informações e dados importantes que devem ser conhecidos. A segunda, construção e execução, que agrega marcos que protegem os direitos do cidadão em relação à privacidade da informação. E a terceira e última, monitoramento, que é o acompanhamento da conformidade à LGPD. A etapa de Iniciação e Planejamento é constituída pelos sete marcos aqui listados. Primeiro, nomeação do encarregado. Segundo, alinhamento de expectativas com a auto-administração. Terceiro, maturidade da organização. Quatro, medidas de segurança. Quinto, estrutura organizacional de proteção de dados pessoais. Sexto, inventário de dados pessoais. E sétimo, levantamento de contratos relacionados a dados pessoais. Recomenda-se, então, que o início seja dado pela nomeação do encarregado. Conforme o artigo 5º, inciso 8º da LGPD, o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como interlocutor entre os próprios agentes de tratamento, que são os controlador e o operador e os titulares dos dados e a ANPD. Ele é o ponto focal e suas informações de contato devem ser divulgadas publicamente e estar sempre disponíveis. E sua atuação inclui o patrocínio, articulação, diagnóstico, fomento da cultura de proteção e conformidade LGPD. As atividades de um encarregado estão na LGPD no parágrafo 2º do artigo 41 e incluem aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber as comunicações da NPD, orientar os funcionários e os contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Além dessas do artigo 41, a gente pode citar outras, como a de apoiar a definição das diretrizes de, de construção do inventário de dados pessoais relativas ao registro das operações de tratamento de dados pessoais, determinado pelo artigo 37 da LGPD, a de conduzir ou aconselhar a implementação de regras de boas práticas e de governança, artigo 50 da LGPD. E a de conduzir ou aconselhar a elaboração de relatório de impacto, RIPD, de acordo com os casos previstos pela LGPD. Dentre os requisitos sugeridos que o encarregado deva ter... Citamos o de ter experiência na análise e elaboração de respostas de pedidos de acesso à informação demandados pelo Serviço de Informação ao Cidadão ou pela ouvidoria, possuir conhecimentos multidisciplinares essenciais à sua atribuição, incluindo as áreas de gestão, segurança da informação, gestão de riscos, tecnologia da informação, proteção da privacidade e governança de dados e possuir a conclusão dos cursos de proteção de dados no setor público e governança de dados, ou equivalente, quando disponíveis na escola virtual de governo. Atualmente está disponível, é só acessar o site da INAP que vocês conseguem é, fazer todos os cursos. Bom, para que o trabalho executado pelo encarregado alcance seus objetivos, é recomendado que ele tenha independência para determinar a aplicação de recursos e as ações necessárias, que ele tenha amplo acesso à estrutura organizacional e pronto apoio das unidades administrativas, que investigue proativamente os níveis de conformidade e aqui entra o diagnóstico, né, que a gente já comentou, e que instrua os responsáveis pelos riscos a corrigir as lacunas encontradas. É importante ainda que o encarregado tenha o apoio da alta administração, que leva a um envolvimento nas decisões e sessão de recursos e de estrutura organizacional suficiente para a governança e para a gestão da proteção de dados pessoais, e é desejado ainda que ele tenha autonomia e independência funcional, tanto para avaliação das atividades de tratamento de dados pessoais realizadas pelo órgão, como para um contínuo aperfeiçoamento pelo oferecimento de treinamentos e capacitações sobre segurança da informação e sobre proteção de dados pessoais. Bom, ao longo da etapa de iniciação e planejamento, é importante ainda alinhar as expectativas com a alta administração priorizando as ações mais urgentes, sem esquecer de mencionar os projetos e as estruturas da organização envolvidas. Também vale destacar que o alinhamento com a alta administração e a priorização de ações urgentes guiam o estabelecimento da cultura de proteção de dados na instituição. Outro ponto a se analisar é a maturidade da organização, observando fatores como a rastreabilidade de dados, estruturando-os e descrevendo as informações tratadas em cada sistema, a comunicação com o cidadão e a transparência, elaborando, por exemplo, a política de privacidade e termos de uso de serviços, bem como a comunicação sobre o uso de cookies. E a sugestão de ferramenta para realizar essa análise da maturidade da organização é o diagnóstico do atual estágio de adequação LGPD, que já mencionamos aqui, porque ele traz subsídios para formalização e cálculo de índice de maturidade. Esse diagnóstico é feito pelo preenchimento de um questionário e também está disponível no gov.br. Aqui na etapa de iniciação e planejamento, medidas de segurança também devem ser analisadas e adotadas, revisando e propondo aprimoramento das diretrizes e culturas internas. Nesse cenário, uma das ferramentas que podem auxiliar é o guia de boas práticas da LGPD. Bom. O Guia de Boas Práticas tem o objetivo de fornecer orientações de boas práticas ao, aos órgãos e entidades da administração pública para as operações de tratamento de dados pessoais, conforme previsto no artigo 50. É, como mencionado, ele foi elaborado pelo uh, CCGD e foi lançado em abril desse ano. E esse mês ainda estaremos é, disponibilizando a nova versão. E ele está nesse endereço aqui que está no slide, vocês conseguem é, chegar nele. Continuando aqui na etapa de iniciação e planejamento, sugerimos que seja estabelecida uma estrutura organização, organizacional de proteção de dados pessoais. É, para governança e gestão da proteção de dados pessoais. Essa estrutura servirá como suporte, tanto para a estrutura do PGP, como para a realização das atividades do encarregado. Como referência e sugestão de estruturação, recomendamos a portaria da Anatel, número 197, de 25 de agosto desse ano, que apresenta as competências de um escritório de apoio à proteção de dados. Para o alinhamento dos dados pessoais utilizados pelo órgão, recomendamos que seja realizada ainda na etapa de iniciação e planejamento um inventário de dados, especialmente dos dados pessoais. O inventário documenta o tratamento de dados pessoais realizados pela instituição em alinhamento ao artigo 37. Ele é uma excelente forma de fazer um balanço do que o órgão e a entidade faz com os dados pessoais, identificando quais dados pessoais são tratados, onde estão e que operações são realizadas com eles. É baseado nas metodologias adotadas pela Bélgica, Inglaterra e a França, procurando identificar nas, as operações de tratamento de dados pessoais realizadas pela instituição. Ele está estruturado em formato de planilha, e descreve informações como agente de tratamento, finalidade, dados pessoais tratados e categorias dos titulares dos dados, compartilhamento dos dados, o encarregado, a hipótese, o artigo 7º e 11º e a previsão legal, o tempo de retenção e se existe transferência internacional. O inventário, como eu já falei, é um dos marcos do projeto, de adequação LGPD, é o tema da nossa próxima oficina e o guia é, sobre inventário de dados também está disponível no portal Gov.br. o levantamento dos serviços que tratam dados pessoais no inventário de dados viabiliza a realização de uma correlação com os contratos que o suportam. Esse mapeamento dos contratos que coletam, transferem e processam dados pessoais, contribui para possíveis e necessárias adequações contratuais, tanto nos contratos existentes quanto nos futuros. Esse tema é um dos marcos do projeto né? e ele também vai ser aprofundado em uma oficina dirigida específica. E ele também tem um guia próprio já disponibilizado no portal Gov.br. essa primeira etapa, propomos que o encarregado execute principalmente, mas não unicamente, as atividades aqui listadas. Na coluna central, as principais e nas laterais, as complementares. Então, sugerimos que se comece pelo alinhamento de expectativas entre o encarregado e a alta direção do órgão. Só fazendo um parênteses, a auto-administração do órgão, dos órgãos né, são os ministros, os ocupantes de cargos de natureza especial, os ocupantes de cargo DAS-6 e os presidentes e diretores de autarquias. A seguir, sugere-se uma apresentação para as secretarias do órgão, secretários, diretores, coordenadores, do papel exercido pelo encarregado como relevante e influenciador. Ou seja, como o encarregado pode servir e agregar valor ao órgão. Aproveitando essa apresentação né, do item 2, é sugerido que o encarregado confirme e garanta aos servidores do órgão que enquanto representante interno da NPD, seu papel deve ser uma assistência de grande valor e não um obstáculo. Próximo vem a priorização e foco em melhorias, tendo consciência da estrutura dos requisitos de dados pessoais e também da maturidade de compliance do órgão. A seguir, o lançamento e a implementação de mecanismos para geração de relatórios internos de atividades envolvendo dados pessoais, sejam tal atividades no novas ou não, a conclusão do inventário de dados e a instituição e coordenação da, da estrutura organizacional para governança e gestão da proteção de dados pessoais. Bom, seguindo agora para a próxima etapa, a etapa de construção e execução, ela está subdividida nos seguintes tópicos. O primeiro Políticas e práticas para proteção da privacidade. O segundo, cultura de segurança e proteção de dados e Privacy by Design. O terceiro, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O quarto, a política de privacidade e a política de segurança da informação. O quinto, adequação de cláusulas contratuais. E o sexto, termo de uso. Na construção de um PGP, de um Programa de Governança em Privacidade, devem ser especificadas políticas e práticas para proteger a privacidade do cidadão, garantindo que todos os usos dos dados pessoais são conhecidos e adequados, bem como sua proteção contra mau uso ou revelação inadvertida ou deliberada. Além da proteção da privacidade do cidadão, Papéis específicos dos servidores envolvidos na coleta, retenção, processamento, compartilhamento e eliminação de dados pessoais, devem ser colocados em prática. Também vale enfatizar a importância da educação dos colaboradores em relação a políticas e práticas de proteção de privacidade e também dos cidadãos em relação aos seus direitos quanto à privacidade da informação. Então, informações como a finalidade do órgão e a base legal para tratamento de dados são úteis na construção das operações de tratamento e, consequentemente, nas políticas e práticas para a proteção da privacidade. Essas informações auxiliam na determinação dos detalhes do ciclo de vida dos dados pessoais. Por exemplo, a finalidade do, tra do tratamento, como, onde e por quanto tempo é o armazenamento entre outros. A promoção de uma cultura de segurança e proteção de dados deve ser tratada aqui na etapa de construção e execução, para comunicar os objetivos, metas e indicadores utilizados, além de divulgar o papel da administração pública como custodiante dos dados e sua responsabilidade ao tratar os dados pessoais dos cidadãos. As informações do PGP devem ser disponibilizadas de forma clara e eficiente, além de estarem facilmente acessíveis. Então, como essa adequação dos órgãos e entidades em relação ao LGPD envolve uma transformação cultural que deve alcançar os níveis estratégico, tático e operacional, sugerimos Considerar a privacidade dos dados pessoais do cidadão desde a fase de concepção do ciclo de vida do projeto, do sistema, do serviço, do produto, o processo, até sua execução, que é a chamada privacidade desde a concepção, Privacy by Design. Uma das formas sugeridas para fomentar a privacidade desde a concepção é promover ações de conscientização de todo o corpo funcional para incorporar o respeito à privacidade dos dados pessoais nas atividades cotidianas. Ou seja, capacitação e treinamento fomentam a privacidade desde a concepção. E para quem quiser aprofundar um pouco mais os conhecimentos em privacidade desde a concepção, recomendo dar uma olhada no capítulo 4 do Guia de Boas Práticas. Lá tem bastante informação. É ainda nessa etapa de construção e execução que o relatório de impacto à proteção de dados, o RIPT, deve ser elaborado. Ele representa um instrumento importante de verificação e demonstração da conformidade do tratamento de dados pessoais realizado e serve tanto para análise quanto para documentação do tratamento dos dados pessoais. Ele descreve os processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. O Guia de Boas Práticas da LGPD, na sessão 2.5, traz orientações para elaborar um RIPT. Além disso, a gente vai ter né, uma oficina específica sobre o RIPT e já está disponível lá na nossa página dos guias operacionais, o template do RIPT. O quarto marco da etapa de construção e execução de um programa de governança em privacidade inclui a política de privacidade, a política de segurança da informação e medidas de segurança da informação. A política de privacidade faz parte do termo de uso e é a apresentação ao usuário pelo prestador de serviço da forma como o serviço realiza o tratamento dos dados pessoais, e como ele fornece privacidade ao usuário. Tem origem na responsabilidade de os agentes de tratamento de dados serem transparentes com o titular de dados e informarem como as atividades de tratamento de dados atendem os princípios do artigo 6º da LGPD. Os tópicos que devem estar na política de privacidade incluem o controlador, operador encarregado, quais dados são tratados, como os dados são coletados, o compartilhamento e a segurança dos dados, os cookies, o tratamento posterior dos dados para outras finalidades e a transferência internacional de dados. A política de privacidade será abordada mais para frente na terceira oficina junto com o termo de uso, mas é, o guia Elaborado pela sim já está disponível também na, na página de guias operacionais no Portal Gov.br. Bom, ainda nesse marco, deve ser verificado, entre outros itens, se não há tratamento excessivo de dados, se os controles de segurança são suficientes para os dados tratados e se é necessário a retenção de determinados dados. Então, para isso é muito importante o desenvolvimento de uma política de segurança, seguindo as diretrizes da IN número 1 é, desse ano recente é, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI. E, não menos importante, né, como medidas de segurança da informação, sugerimos a adoção da segurança desde a concepção, a Security by Design, tem o Privacy by Design e a Security by Design e a adoção de medidas preventivas, bem como a gestão dos riscos e a gestão dos incidentes. Ainda na etapa de construção e execução, é necessário realizar ajustes nos contratos, adequar as cláusulas contratuais. Então, para adaptar os contratos, convênios e outros instrumentos que impliquem no tratamento de dados pessoais, mapeados pelo inventário realizado lá na etapa de Iniciação e Planejamento, é importante rever os documentos vigentes e os dados já coletados. Pode até ser necessário que a Administração Pública revisite as cláusulas, cláusulas contratuais econômicas firmadas, mesmo após concluído o certame. Pode ser preciso incluir novas cláusulas, conforme os princípios da LGPD. Como um dos princípios é a transparência, é essencial que o contrato apresente informações claras e objetivas abordando as delimitações das responsabilidades do controlador e operador, a forma que é realizada a coleta e o tratamento de dados, a existência da possibilidade de o titular acessar os seus dados coletados, a forma que é realizada a correção, o bloqueio, ou eliminação de dados mediante solicitação do titular, a existência da possibilidade de revogação do consentimento dado pelo titular, o detalhamento de quem tem acesso aos dados, do responsável por seu uso e tratamento, a forma de armazenamento e as particularidades de possíveis auditorias, as medidas de proteção e segurança dos dados coletados e armazenados pela contratada, e a gente também vai ter uma oficina dirigida específica sobre o tema e o guia é, relacionado à adequação dos contratos já está disponível no Gov.br, na página dos guias operacionais. O último marco da etapa de construção e execução é o termo de uso. O termo de uso é um documento que atende os princípios do artigo 6º, e fornece uma descrição detalhada do serviço, das condições e das regras aplicáveis a ele, garantindo aos cidadãos amplo acesso às informações. Observando os princípios da publicidade e da transparência, os termos devem ser constantemente atualizados, a fim de refletir de modo claro e preciso as finalidades de coleta, uso, Armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais dos usuários, que somente poderão ser utilizados caso sejam necessários à execução de políticas públicas, previstas em leis, né? No caso da administração pública, e regular, regulamentos ou respaldadas em contratos ou que não sejam vedadas pela legislação. Os tópicos que devem estar presentes em um termo de uso incluem a aceitação dos termos e políticas, as definições, o arcabouço legal, a descrição do serviço, os direitos do usuário, as responsabilidades do usuário e da administração pública, mudanças no termo de uso, informações para contato e o fórum. Bom, por fim, para fechar essa etapa de construção e execução, Recomenda-se que o encarregado realize as atividades listadas, mas não é, exclui outras, sempre lembrando desse ponto. Então, a primeira sugestão é a implementação das ações identificadas lá na fase de iniciação e planejamento, demonstração dos resultados obtidos, inclusive o resultado do inventário de dados e da conscientização com os servidores, redefinição de prioridades, se necessário, o estabelecimento e manutenção de documentação, atividades em andamento e planejadas, responsáveis, incidentes e vazamentos de dados pessoais, definição de mecanismos de reportes internos, possibilitando assim transparência e rapidez na troca de informação e a reafirmação do, papel como, do seu papel como facilitador. Facilitador, suporte, né? nunca um obstáculo. Bom, a próxima etapa, é, que é a última etapa do programa de governança em privacidade, é a etapa de monitoramento. Pois acompanhar a conformidade LGPD é uma atividade contínua e necessária para os órgãos e entidades manterem o PGP a longo prazo. Assim, esta última etapa do BGP aborda aspectos como indicadores de performance, gestão de incidentes e análise e reporte de resultados. Os indicadores de performance auxiliam na Análise regular dos principais indicadores de desempenho para verificar lacunas no programa de governança em privacidade. Então, aqui a gente sugere alguns indicadores, mas nem todos precisam ser usados e nada impede também que outros indicadores sejam usados. Depende muito da realidade de cada órgão. Então, a nossa primeira sugestão é o monitoramento e o acompanhamento do número de incidentes de violação de dados pessoais e ou vazamento de dados pessoais. O segundo é o resultado do diagnóstico de adequação à LGPD, o índice de adequação. Esse índice é inspirado na metodologia e abordagem do IGOV-TI, do TCU. O terceiro, é o Índice de Serviço com Dados Pessoais Inventariados, que é o número de serviços com dados pessoais inventariados, dividido pelo número de serviços com dados pessoais do órgão. O quarto índice é o da, de conscientização e segurança, que é a quantidade de treinamentos realizados, dividido pela quantidade de treinamento previstos. O quinto é o Índice de Serviços com RIPD elaborado, que é a quantidade de serviços com RIP elaborado, dividido pela quantidade de serviços do órgão. O sexto é o índice de serviços com índice. É, desculpa, o índice de serviços com termo de uso e política de privacidade elaborado, que é a quantidade de serviços com termo de uso ou política de privacidade elaborado, dividido pela quantidade de serviços de, do órgão. O sétimo é o índice de quantidade de controles de segurança e privacidade implementados para cada serviço, que é a quantidade de controles de segurança e privacidade implementados para um determinado serviço sobre a quantidade total de controles de segurança e privacidade identificados para o serviço. O monitoramento é a gestão de incidentes. É importante incluir, nesta etapa do PGP, um processo de gestão de incidentes que registre os incidentes de segurança da informação e de privacidade ocorridos e que armazene informações como descrição dos incidentes ou eventos, as informações e sistemas envolvidos, as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção das informações, os riscos relacionados ao incidente e as medidas tomadas para mitigá-lo para evitar reincidências. Sugerimos também a implementação e a manutenção de controles e procedimentos específicos para detecção, tratamento, coleta, preservação de evidências e resposta a incidentes, tanto de segurança como de privacidade. Com isso, é possível reduzir o nível de risco que a solução de TIC e até o órgão estão expostos, levando em conta os critérios de aceitabilidade de riscos definidos. E por último, é recomendado que a gestão de incidentes possua um plano de comunicação, orientando a forma que os incidentes de segurança que acarretem risco ou dano são informados aos órgãos fiscalizatórios e à imprensa. A gente também vai ter uma oficina dirigida só sobre riscos de segurança e privacidade e outra oficina só sobre respostas a incidentes. Bom, a análise e o reporte de resultados também é indicado que aconteça na etapa de monitoramento para demonstrar o valor do PGP para a auto-administração e mostrar também a evolução das ações e resultados obtidos e o papel da privacidade para o cidadão, que ajuda a reforçar e a fortalecer a cultura de privacidade dos dados. O encarregado na etapa de monitoramento, com seu papel de articulação, exerce função fundamental. Então, as atividades propostas incluem o gerenciamento do estabelecimento de métricas, para auxiliar no acompanhamento das ações do Programa de Governança em Privacidade, a divulgação dos resultados entre as diversas áreas do órgão, com possível estabelecimento de uma estrutura de divulgação de resultados para a alta direção e, depois de tudo que vimos, a incorporação, portanto, em um PGP de todos os passos apresentados nessas três etapas, vai ajudar, vai melhorar a, a garantir que o programa abordará os regulamentos de privacidade de dados e ajudará a conquistar a confiança do cidadão, de, demonstrando cuidado com seus dados pessoais e com a sua privacidade. E por fim, só fazer aqui uma propaganda do guia também, né, o Programa de Governança em Privacidade tem um guia próprio. E tudo que a gente conversou aqui está lá, ele está disponível é, na página dos guias operacionais no portal Gov.br. Bom, chegamos então aqui ao fim dessa primeira oficina. Dirigir, e eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado o conteúdo apresentado. Quero agradecer a equipe da CGCIM por toda a dedicação, parceria e trabalho, a todo mundo do departamento do DGDI e a SGD também, como um todo. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em, em contato com a gente nesse e-mail cgcim@planejamentogov.br. Essa apresentação vai ser disponibilizada, ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no portal Gov.br. E as perguntas, nós vamos consolidar todas as perguntas e as respostas é, em um FAQ, tá? É, lembrando ainda que teremos essa mesma oficina na próxima quinta-feira, agora dia 8, para que todos tenham a oportunidade de assistir, de tirar dúvidas, registrar suas dúvidas, para que elas sejam respondidas no FAC que a gente vai é, disponibilizar lá no portal. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação. Obrigado, gente. É, agradecer a Luísa, então, pela apresentação de hoje. Foi muito rica, é muito profícua. Eu tentei aqui em tempo real receber as perguntas e respondê-las. Publiquei várias. A gente vai consolidar, como já disse a Luísa, e publicá-las com Fac. Eu não espero uh, para formular novas perguntas. Envie para o e-mail que a gente já publicou também aqui na lista do, do, do site. E... Utilizem os guias que já estão publicados para avançarem nessa jornada de conformidade, ok? As oficinas acontecerão até o início de janeiro de 2021. Vários temas, são oito temas tratados a cada 15 dias. Os dois encontros trazem o mesmo conteúdo, então o conteúdo de hoje é idêntico ao conteúdo de quinta-feira. A ideia foi só flexibilizar um pouquinho né, a agenda para que todos vocês possam participar. Para o um e-mail cgcim.gov.br cabem também um conjunto de sugestões acerca do que comentamos aqui, dúvidas, melhorias dos guias. Os guias estão sendo continuamente revisados, então fiquem à vontade para colaborar. Em breve, a gente pretende criar algum espaço de colaboração, de troca de experiência, para que os encarregados e todos né, que vão trabalhar nessa empreitada longa de conformidade possamos trocar experiências, conhecimentos e avançarmos. É, é isso, queria agradecer a todos, a gente está muito feliz e esperamos que quinta-feira é, vejamos um outro conjunto de espectadores também para que haja uma grande troca de, de conhecimento aqui entre nós. Então, muito obrigado, até quinta-feira, nos vemos, se Deus quiser, fiquem bem.